condições do mercado, link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundial link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube, seja todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aí, hoje vamos falar de Futebol Manager 2022 aí, mano. Vamos estar tá falando de correções de licenciamentos dos times do Brasil e alguns outros times que estão sem... Sem o nome correto, né? Tão com nome fictício Como vocês podem ver aqui, a Liga do Brasil tá tudo com o nome... É... Com os nomes abreviados, né? No caso, então com as cores todas erradas, né? Eu vou estar tá corrigindo isso daí E é bem fácil, mano Eu já... Vamos lá pro tutorial Então, galera O tutorial é o seguinte Eu vou deixar um link pra vocês aí Pra vocês estarem baixando é, Esse arquivinho aqui, ó Que vem compactada, né? No WinRAR, né? Quem não tem WinRAR, um baixa aí também Aqui tá a pastinha, vocês vão estar tá clicando com o direito, né? Vocês vão estar tá extraindo aqui, né? Vai estar tá extraindo um arquivo. Vai estar tá extraindo esse arquivinho aqui, ó, para vocês, ó. Vocês dão dois cliques. né? Vai estar tá... esses dois arquivos, vocês vão estar tá selecionando, vão dar um Ctrl C. Ctrl C. Vocês agora vão na pasta, vocês vão procurar aí no computador de vocês. É, vão no disco local C, né, no meu caso aqui eu uso disco local D, né, para estar tá procurando e vão na Steam, né, Steam, vou mostrar aqui para vocês, vão na Steam Maps, Common, é, Football Manager 2022, vocês vão na pasta Data, Database, vocês vão na pasta DB né? Clicando vão ter esses dois arquivos aqui, o 22.00 e o 22.01 né? Vocês vão estar tá colocando aquele arquivo que vocês fizeram a extração nessas duas pastas aqui Essas duas pastas aqui são as atualizações do Football Manager 2022 Vamos lá, vamos estar tá fazendo na, na 22.00 Primeiro você vai na pasta LNC, dá dois cliques na LNC, ao Chegando na pasta AU, vocês vão deletar o arquivo, segurando o ctrl, o arquivo fake, o arquivo é lc listen done, né, e o nLig. e vão dar um delete, vão dar um delete, depois vocês vão estar tá dando um ctrl, ctrl v, que é os dois arquivinhos que você fez o download, né, que você extraiu lá, né, o link vai estar tá na descrição para vocês, Feito isso, vocês voltam na pasta. Vocês voltam na pasta 22.00, vocês agora vão na na na pasta editor permanente, vocês vão estar tá deletando a pasta fake, galera. Deleta a pasta fake aí, deletando a pasta fake, você vai voltar, né? Vão na DBC, vão na pasta DBC vocês vão estar tá clicando no permanente. Vocês vão estar tá deletando os arquivos. É, Brasil Kit. Forbidden. License. License 2. E esse outro License 2 aqui também. E também os dois arquivos Zebra. Deletando esses dois arquivos. Vocês vão estar tá deletando. Deletou. Você vai estar tá voltando. Vocês vão estar tá voltando aí. Né. Vão fazer todo esse procedimento... Feito no, no arquivo 22.00, vocês vão fazer também no 22.01, né? Vocês vão estar tá fazendo o mesmo procedimento que vocês fez no 22.00, beleza? Que são arquivos de atualização do jogo. Vocês vão estar tá indo na pasta INEE e, e, e I, LNC. Vocês vão estar tá indo na pasta LNC, na pasta AL. Vocês vão estar tá deletando a pasta FAKE a pasta License Done e o N League deleta a mesma coisa vocês vão estar tá deletando deletando os arquivos galera vocês vão dar um control control V né para tá é, é, é, colando os arquivos do que vocês baixaram aí vocês vão estar tá voltando né vocês vão na pasta Edit vão na pasta Edit permanente vocês vão estar deletando o, os arquivos O fake, os arquivos fake, né? Vocês vão estar deletando, vocês vão voltar Vocês agora vão na pasta DBC Clicando na pasta DBC permanente Vocês vão estar deletando os arquivos Brasil ForbName License e license Os dois arquivos license, né? E os dois arquivos zebra, beleza? Vocês vão estar deletando Feito isso vocês agora vão tá abrindo o jogo Eu vou abrir o jogo aqui e já já voltamos Beleza galera, aqui no menu do jogo vocês vão começar um novo jogo né Clicando em começar um novo jogo Carreira Vocês podem ver aí que os nomes dos clubes né, ficaram tudo correto né mano Como vocês podem ver o América Mineiro, o Atlético Paranaense, todos os times E eu também vou trazer mais um tutorial aí de como colocar as logos no seu FM22. Beleza, galera? E quem não comprou o FM22, é, garanta já no link da descrição aí, a loja parceira do canal aí. Compre com o meu cupom, vocês vão estar tá tendo 10% de desconto. E muito obrigado, esse foi o tutorial. Valeu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E tamo junto, valeu e fui! Fui! <música>